Tô de volta no K-Drop para começar o vídeo já fazendo doideira, irmão. Porque eu falei da última vez que eu coloquei no site que eu ia dar upgrade nessa k Vulcan aqui. Minha K favorita, né, mano? A k é muito top. E eu quero pegar uma faca por essa K aqui. Se der errado, eu já vou ficar triste. Mas, ó, temos aqui uma Talon Marble Fade que tá chamando minha atenção. E eu queria fazer um upgrade com 55% de chance pra dar uma garantida, tá ligado? Tá na tela upgrade rolando já, mano. 55% de chance... 是吧啦 Bom, respeita, mano, respeita Já comecei fazendo um lucro de 550 dólares Na verdade, 550 não, eu gastei porque ele deu quase 500 dólares de lucro, na verdade Galera, antes de prosseguir para as batalhas que eu tô louco pra fazer Eu quero gastar essas moedinhas douradas que eu tenho aqui no key drop, Onde você pode abrir qualquer uma dessas caixas aqui Com essas moedas douradas, né, como se fosse um bônus E eu vou escolher uma caixa que legal essa aqui pode ser, ó O negócio é abrir várias vezes pra ver se a gente pega o drop mais top Que seria a faca, confia, mano Mano, confia. Bora, cinco de uma vez. Se vier uma faca, eu grito. Não, não veio, não veio, não veio. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas, ó, sete dólares. Vou abrir duas dessa aqui, ó. Um pouquinho mais cara. E duas chances de a gente pegar uma skin top. Vai. Diga pro Stream, ia ser muito bom. Vamos. Passou ali a diga que eu falei. Ah, P2000 e USP. Encontrei uma batalha que eu já fiquei interessado aqui, cara. Não sei se é uma streamer, não sei, não sei de qual é que é. Eu vou entrar aqui, cara. Cinco caixas cobra. Batalha de 394 dólares. Está na tela, galera. Se eu ganhar, é muito profit. k Empress. Não, não foi bom, mas tudo bem. Tem que dropar uma faca aqui pra ganhar, velho. Vai, vai, vai. Faca. Ah, não. M9... Não. Nossa, perdi, velho, perdi Só se eu dropar uma faca melhor agora pra recuperar Que azar, cara, que azar Nossa, velho, passou a Glock fade na minha frente Aqui não tem mais o que fazer E a luvinha talvez me salvava. Mano, eu fiz uma batalha e essa streamer entrou na minha batalha e eu coloquei um bot também. Meu Deus, tá na tela. Vamos recuperar a nossa grana. A última caixa é melhor, velho, que a caixa Vice. Nossa, pegou algo da Caibara. Não, velho. O que tá acontecendo, mano? Não é possível que eu vou ir para de novo. Faca! Toma! Nossa, mano, agora é a caixa mais top de todas. Ferrou, velho. Ferrou. Vem faca, baroneta! Ganhei tudo! Galera, não, na moral, deixa eu analisar isso daqui, irmão. Coloquei 470 dólares, saí com 1.885, acabo de recuperar o prejuízo aí da última batalha. Essa batalha aqui foi 1.400 dólares de lucro, caramba! Caralho, velho. Mano, olha o tanto de faca, velho. Vai carregar aqui agora. Olha o tanto de faca que eu ganhei nessa batalha. Foram quatro facas e ainda veio uma Aug Akihabara Sept. Ela sozinha, 400 dólares. Que eu ripei ali da pessoa que tava no meio ali. Nossa, você é louco. Que delicinha, velho. Eu não tenho certeza se alguma dessas facas eu vou querer ficar. Essa talon pode ser que ela seja interessante. Eu tô afim de dar uma olhada nela, cara. Porque pode vir talon com aquele aspecto, tipo assim, Fire Ice. E também eu tô ligado que tem uma rara aí que chama Piciar que é como se fosse xixi e gelo, né? <risos> Me vigilo. Aí, galera, se liga. Chegou já a oferta de troca. E eu vou pegar e copiar aqui pra analisar em game essa faca, tá? E, ó, eu colei ela aqui no CS2, mano. Pra gente ver já como é que tá no CS2. Que é isso que importa, né? E a parte que a gente observa da faca, o playside, é esse daqui. E tá iradíssimo, cara. Não sei se é o CS2, não sei se eu dei sorte. Porque tá muito vermelho e muito azul. Eu acho que eu vou aceitar essa faca, irmão. Não era a ideia principal do vídeo de hoje, Pega pegar essa faca de mil dólares, mas muito bonita, cara. Não tenho como não pegar. Valeu, drop Eu não manjo de Marble Fade, cara. Mas eu acho que essa daqui é quase que uma Fire Ice, uma Talon Fire Ice, porque tem pouquíssimo amarelo, que é o que a galera menos quer, né? A galera quer o máximo de vermelho possível e azul. Ou então, o mínimo de vermelho possível e o máximo de azul e amarelo, que aí fica tipo Peace Ice, né? Mijo e gelo. Mas essa daqui tá parecendo uma Fire Ice. E outra, Float 0.02. Muito boa. Adorei, mano. E eu queria calcular no drop qual foi o meu look lucro total, cara. Além dessa faca de mil dólares, eu tenho ainda aqui na banca, dois mil e quinhentos dólares. Tá pega, velho. Se for parar pra ver, eu tava com acho que dois mil dólares no começo, contando o Balance e a K Vulcan. Então, a gente teve aí mais mil dólares de lucro, velho. Mil e quinhentos dólares de lucro, mais ou menos. E eu vou analisar essa faca, como é que ela tá no CSGO, que é o que eu tenho acesso, né? F. Antes de eu entrar no game, só lembrar aí que o cupom login tá funcionando aqui no Keydrop e dá 10% de bônus, galera. Tem o um link na descrição. Você pode depositar com qualquer uma dessas opções aqui E ó, responsa a faca, hein, velho Realmente, só tem uma pontinha amarela No playside e o float 0.02 Dá overpass float Fora da verdade, galera Cê tá doido, irmão Essa faca tá sensacional, até mesmo no CSGO Eu acho que eu vou guardar essa faca pra jogar no CS2 Cara, ter uma segunda opção aí no meu inventário Nossa, delicinha, eu gosto de talon, tá cara Ô, oh, na moral, essa faca aqui Merece, editor, solta pra nós Aqueles low motion Galera, mais uma vez, eu saindo aqui com uma faca irada. Não é sempre que eu decido tirar as facas do Ken Drop. Às vezes eu deixo lá pra ir girando e apostando e tentando pegar itens mais high tier. Mas essa faca me conquistou, irmão. Essa tá long, tá muito bonita. Deixa um comentário qual faca no próximo vídeo você quer que eu tento tirar do k Drop. Essa daqui foi só pra começar. Eu tava com uma ideia de tentar pegar algumas facas Case Harned aqui. Pra ver se possivelmente vem com uma quantidade legal de azul, tá ligado? Uma carambite, ou então uma Skeleton... Porque pode acontecer de pegar Blue Jams, não 100%, né? Mas Blue Jams legazinhas. Ou então eu posso tentar garantir aí uma faca irada pra Cersei 2. Que é tipo uma faca Lore ou uma faca Fade. Eu tinha uma Butterfly Fade esse tempo que eu vendi. Não devia ter vendido não, mano. Explodiu de preço. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar um like e ativar as notificações do canal. Um abraço. Falou. Valeu, que drop Faca irada.